Quem tá chegando agora na live, vou conversar com o Daniel Garnet, que é um baita é, MC do freestyle, da lírica. E vamos falar um pouco sobre rap, sobre letra, como, como fazer letra e tal. Esse lance do futebol tava me, me deixando muito frustrado, porque todo mundo só me conhecia como youtuber, que faz rima de futebol, me colocaram nessa prateleira de youtuber, isso aí tava me incomodando. E aí eu decidi sair do Desimpedidos e, e tentar só minha carreira musical e abdiquei dos likes de seguidores, mas fui seguir meu sonho, né? Eu vi que, pô, eu não quero ser o Thiago Leifert. Nem o, o Fred, o que eu queria era ser o Mano Brown, é ser o Gabriel Pensador, é ser o Black Eagle, é ser o Renan Kredi. Então eu estou indo para o caminho errado, volto. Aí eu, eu acho que o que deu o passo, assim, que a galera viu, não, ele faz rap mesmo, foi quando eu participei do Rap Box, aí eu lancei um som. Aí, pô, não, o som dele é bom. Aí me chamaram para Cypher, Aí eu comecei a participar de uma fiz aqui, ali, ao lado daqueles rappers que já estavam conhecidos na cena, comecei a me destacar também na Saifers. Aí acho que a partir dali a galera começou a me ver também como, como artista. Aí eu comecei a fazer shows, finalmente, assim, pequenos, com poucas pessoas, mas eu cantava minha música, eu via a gente cantando de volta. Aí eu ficava arrepiado, emocionado, falava: é isso, tomei a decisão certa e agora é isso que eu quero. Só que o futebol Pô. nunca me largou, porque é tão grande a visibilidade de futebol que de lá para cá eu fiz tanto trabalho de futebol, mas tudo bem que me deu dinheiro para ouvir na minha música. <risos> Pô, legal, é interessante o, o seu caminho, porque uma coisa é quando você faz várias coisas e, e nada te traz um feedback se tá certo ou não. Uma coisa é você fazer uma coisa tem um feedback muito positivo e reconhecer que mesmo sendo positivo não é aquilo que você quer né é. e, por exemplo o fato por exemplo de você ter tido uma educação nos, nos Estados Unidos né você volta com toda a, o suporte e também a pressão para seguir um caminho que você iniciou de já de abdicar né de ficar próximo de falar a sua língua de ficar próximo da sua família e tal e foi daí que veio o o Brasa veio da gringa o apelido brasa é não veio veio de lá porque morando lá a primeira coisa que me defendia era fábio o brasileiro né hum. eu não era fábio filho de sei lá o quê, fábio que jogava bola fábio que fazia rimo, fábio que mora não sei lá o quê. a primeira coisa era de brasília de brasília e aí eu comecei a absorver essa identidade o que é ser brasileiro porque a gente quando mora aqui no brasil a gente não a gente não é patriota vi falando mal do brasil então a gente não não para para pensar o que é ser brasileiro O que é ser latino-americano Além do futebol e do samba Que eu gosto de fazer, o que mais? Eu acho que esse estudo e essa Construção da minha identidade De como as pessoas me olhavam e como eu Passei a olhar para dentro a partir disso Começou a se traduzir nas minhas letras eu Acho que eu, esse orgulho e essa vergonha De ser brasileiro começaram a sair muito Nas minhas letras, eu morando fora Era a experiência que eu estava tendo ali Então eu acho que quando eu fui escolher, eu escolhi Brasa e coloquei dois vezes, porque eu fui pesquisar no Google, ver se já não tinha muito. Aí eu achei tanta churrascaria e pizzaria com esse nome, que aí eu falei, vou colocar dois vezes aqui para diferenciar, senão vão me procurar aí e vão achar pizzarias e churrascarias. Pode crer, interessante. E é, você falou né, que você... Uh, abdicou dos likes que você tinha no Desimpedidos para meio quase uh, recomeçar, né? De, uma, de um certo ponto, né? O seu é. trabalho. E aí eu queria, pensando nisso aqui, eu só, é, isso coincide com um verso aqui que eu salvei seu, que eu queria que você comentasse que é o seguinte, é... Foda-se quem te segue, você é, você faz poesia, você faz pose. Seguidores não querem dizer nada, irmão. Hitler tinha milhões, Jesus só tinha 12. É. Essa música Esse... aí, ela é um papo comigo mesmo, né? Eu não tô apontando o dedo na cara e tô falando para outra pessoa. Aí, você, isso aqui. Eu tô falando para mim mesmo. Porque foi um momento que eu tava muito frustrado também, Comigo, com a minha vida E aí eu comecei a olhar pra mim Me questionar, então essa música eu tô me questionando né é... Quando faz o mic check Tá atrás de like check Enquanto chega na sua casa mais um Nike pack Sabe, ah, tô pouco me importando be... é... Tô pouco me lixando Vejo vários não importado que tão pouco se importando o Rap bem na foto pra você É uma selfie Se preocupa tanto com hype que não escuta quando o gueto grita help Então eu tô falando pra mim mesmo Coisas... E aí, hum. será que... Pô, você entrou no rap porque se acreditava na luta. Mas agora, hum. é, anos depois, quase 10 anos depois, fazendo isso, você é, ainda... Qual é o sentido de fazer o que você faz? Porque a gente, querendo ou não, a gente fica preso a seguidor. A gente fica olhando e fala, pô, meu, tenho pouco view. Olha aquele MC lá falando, merda, tá cheio de view. A gente fica frustrado. Então, tudo isso é uma resposta para mim mesmo. Oh, Brasa, para. Uhum. Você tá indo no caminho errado, tá pensando errado. Isso não tá fazendo bem para sua mente. Volta, tenta ressignificar esse sentido. Por que, que você fazia rap? É por isso. Pô, você não quer fazer poesia igual seu avô fazia? É pela poesia, não fazendo pose no... no no internet para ganhar like. Então é uma música meio que resgatando o sentido do rap na minha vida, falando comigo comigo mesmo e querendo ou não acaba sendo também uma uma crítica para a cena do rap no atual momento, mas mas na real era uma crítica para mim. E acho que é isso. Hoje é eu legal. tenho mais maturidade de para não me frustrar com essas coisas de view, de like. É, mas é, é foda, porque querendo ou não, é o que mede o nosso trabalho, né, velho? Também. É o que mede o nosso trabalho. Você sabe que eu vim muito assim. É, hoje eu sou bastante focado nessa coisa de troca de ideia, de ensinar, porque é um lugar que eu quase não compito com ninguém. E que eu posso trocar uma ideia igual eu tô trocando com você. E eu vejo comentários da, da visão que as pessoas que me conhecem têm de você e vice-versa. Esses dias vi um moleque falar comigo Nossa, cara, eu nem curti o Rafael Depois da troca de 10, eu passei a curtir ele E ele que tem muito bom, mais é. seguidor do que eu e, de, e isso me ajuda a aumentar Alimentar a qualidade Eu enxergar a qualidade no que eu faço E acabo não me apegando tanto a isso Ou ficando, que nem você diz Mas policial mais isso Porque não tem é um vírus que te pega cara Não, não adianta é, não, não é, uma parada com Chegando no que você quer Com certeza, mas o, o a gente tem que medir pelo impacto né, que tem nas pessoas. E Tem música minha que tem muito menos view, mas se eu leio os comentários, eu vejo o impacto, eu falo, puxa, essa música deu bom. E tem outra que tem mais view, mas que eu não gosto mais tanto, depois já não quero ouvir mais, nem mais cantar. É, e o que você faz quando eu vi você fazendo esse lance de ensinar é, técnica e trazer o rap ali para o plano literário,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 para quem... quem entende aí. Mas é, da hora demais sim. esse trampo seu, oh, pô. Obrigado, mano. É, Tem que fazer uma apostila de... um dia disso aí, fala aí. Cara, eu tenho. Eu tenho. Eu vou fazer um dia aí um, uma apostila ou um, uh, um PDF. Eu tenho um capítulo de livro, um livro, né? É, eu fiquei dois anos dando aula no, no município de São Paulo de rap pelo projeto da USP, virou um capítulo de 40 páginas ensinando a fazer rap. E era mais com um foco foco histórico do rap, resgatar a negritude. Era uma escola de periferia, então 80% da escola era negro, filhos de nordestino. Só que eu trabalhava com a técnica também, né? Então, é... Porque até então, <risos> se trabalhava muito na escola com os textos, mas era meio que como se fosse assim, ah, são textos bíblicos do Racionais que nós vamos estudar para gostar da nossa história. E daí eu comecei a trazer a ideia. Não, vamos fazer os textos também. Vamos saber o que é multisilábica e o que é diáspora e o que é tudo isso ao mesmo tempo. Exatamente. Muito foda. Foda. Você falou que você queria... né Que você estava entrando num ramo meio entretenimento, mas você queria aparecer Racionais, Gabriel, Inquérito. E, cara... É, eu, já, eu imagino que já tenha muitos, mas que tipos de comparativos fazem com você e o Gabriel? No começo <risos> da carreira, era o que mais fala, falava Você parece o Gabriel? É o Gabriel, o Gabriel. Para mim foi um elogio aí, porque a princípio muita gente me comparava com o YouTuber. Aí eu ficava frustrado. Oh, você tem que fazer uma batalha com o Taos. Aí eu falei, ixi, caraca, não é o que... Mas quando alguém começou a me comparar com o Gabriel, queria ver o Brasa no Improviso com o Emicida, queria Pô, o Brasa não fiz o Gabriel. Eu falei, legal, estão me entendendo. <risos> tá ligado? Ah, então foi uma, foi uma honra, porque são pessoas que eu me inspirei, né? Querendo Sim. ou não. Acho que... É... O Gabriel é o que mais falam, né? E que comparam. Pô, pode crer. É, eu... eu... Eu acho um comparativo que faz sentido no, pela. A, a, jeito como você, a habilidade como você lida com as palavras. Mas mais do que as palavras, acho que com a narrativa e palavra ao mesmo tempo. E eu vi, eu vi muito isso, assim, tipo. Eu sou muito fã do Gabriel, estou tentando trazer ele para cá, né, para essa troca de ideia. E. E teve quando eu comecei a gravar meu disco, eu comecei a ver tipo assim, quem foram os primeiros a fazer algo diferente do que tinha na época. Então eu vi racionais, assim, a questão de falar o que o negro da periferia queria falar e não tava ninguém tava falando. O MC da quando ele traz um rap muito raiz e ao mesmo tempo empreendedorismo, uma parada que não tava acontecendo há muito tempo. E comecei a ver, eu falei, meu, eu não vejo ninguém parecido com o que o Gabriel trouxe e eu, e, e eu achava que não era pelo não respeito, e sim pela complexidade do que ele fazia parecer simples. Eu falei, mano, o Gabriel faz algo muito complexo, parece simples quando você vê é. ele fazendo, mas você vai reproduzir. Não é fácil. Meu e eu vi é. isso, em você, e principalmente na música que você é, grava com o Arnaldo Antunes, é, é, é, João ou Ei, João? Ô, João, e João. É? Que a hora! Hum. A narrativa daquele som é muito massa E ele traz a parada, da, é, daquela, a parada da A parada da Uma coisa que o Gabriel usa muito São uma sequência de A música inteira se resume Em uma metáfora que é o que ele fez em Brazuca Que é Putz, o que que é o que tem muito na, na Bíblia que a pessoa esqueceu o nome disso que ela fala através de um, um termo uma alegoria, uma, história, uma... uma alegoria isso muito obrigado ó é você já é pode uma fazer alegoria. <risos> uma alegoria então a alegoria do João é sensacional e assim Agora. e como eu disse é, você lembra ele mas você está num contexto anos 2010 para frente. Então, tipo assim, mistura multisilábica que a gente está acostumado hoje, as técnicas é. de hoje, mas porém com alegoria que não se fazem mais. E como e eu vi outras narrativas sua. Você tem essa preocupação de misturar, ter sentido, ter técnica e ter atividade no formato e amarrar tudo isso? Cara, quando eu vou escrever, eu penso muito na, na temática da letra, sabe? Porque eu fico pensando, se for pra fazer uma letra só jogando punchlines ao Léo, mas sem tema, isso aí a gente faz num freestyle, num cypher, muitas vezes. Mas se eu vou escrever uma letra, ela, eu, ela tem que ter um tema poderoso, uma, né, uma temática que embrulha aquelas punchlines. Pra não ser só punchline jogada ao Léo, senão fica fica mais do mesmo. Então uhum. eu, eu sou apegado, antes de escrever, eu fico pensando muito na temática. Às vezes o que me guia nessa temática é um, são as palavras, como amei as palavras, o, o, os desafios de rima que eu fazia. O, o que me guiaram ali foram os jogos de palavra que me guiaram. Uhum. Às vezes são ideias, às vezes são sentimentos que eu quero uhum. passar, mas, mas nessa do Ei João foi uma ideia específica que eu que eu quis é, personificar num, num João, né? um cara comum. Sim. E aí, dentro disso, você usa todo o seu recurso técnico para transformar aquela ideia em lines, em, enfim, em metáforas, em todo, tudo isso que a gente está falando. Mas eu acho que é, as lines, os as multisilábicas têm que ser recursos para para a gente explicar uma ideia e um sentimento. Se aquilo foge disso, é, é meio que uma pirotecnia, um malabarismo de técnica. E aí fica uma letra de rap para rapper, né? Fica cansativo. E eu também já fiz isso várias vezes, mas hoje em dia eu, eu procuro achar esse meio do caminho, onde eu consigo usar técnica, mas também não perca não a perca ideia, sabe? Eu vejo muito MC muito bom, muito técnico, mas que às vezes. Se perde na técnica, ele quer fazer tanta técnica que a ideia se perdeu em algum momento da letra, tá ligado? Sim, metaforicamente falando e usando o seu esporte que é futebol, é como o jogo de futebol e o futebol freestyle, né, mano? Exatamente, <risos> exatamente. mais embaixadinha, põe aqui, põe ali, mas não tem objetivo, não tem começo, meio e fim, é aquilo. Você se é, impressionou né? uma vez, ah, tá, já entendi. Legal, impressionante, legal, mas tá bom Vamos fazer outra coisa E o jogo é aquela coisa que, Não, mas e aí, será que vai virar? Não vai? Será que fulano tá cansado? Será que entra uma substituição? Eu sinto, hum. às vezes, eu sinto, é, eu sinto essa armadilha aí de querer fazer muita técnica o tempo todo e como é. é importante, gratificante contar alguma coisa no som Com certeza é, é, E às vezes até o samba é um exemplo disso como a simplicidade às vezes ganha o jogo, né? Tipo, às vezes é o gol de canela, ele é mais bonito que, que o drible da vaca que você deu no meio de campo, sei lá. É, e essa, essa simplicidade, ela é difícil de você achar ela. Acho que a técnica é um negócio que se você der consultoria de rima, ensinar, qualquer um é capaz de fazer. Não, isso aqui é uma técnica, ó. qualquer um pode aprender isso. Agora, achar essa, essa simplicidade... É, é o mais difícil, eu acho, né? achar esse sentimento. Antes eu achava, inclusive, eu achava que a palavra era a matéria-prima. Aí eu descobri que o sentimento é a matéria-prima. A palavra é só um instrumento para transformá-lo em rima. Então, Caraca. muitas vezes... Eu fico pensando, pera, qual a sensação que eu quero passar aqui? Eu quero que a pessoa sinta como se ela estivesse entrando em campo feliz, quero que a pessoa sinta o um orgasmo de viver a vida. Então, pera, então essa palavra não cabe, que essa palavra vai trazer algo negativo, essa isso. Então, acho que aí você tentando passar o sentimento, às vezes você rima algo tão banal, mas é tão forte. Né? Uhum. Eu, eu... Eu tenho muita rima minha que eu amo e que não tem a técnica não não tem técnica. tipo a música que eu fiz para minha mãe é uma música tão banal a música de aluno de primeiro colegial pode escrever para a mãe um texto um texto assim sabe é banal Sim. mas é. o sentimento ali acho que muitas pessoas se identificam porque é o sentimento que eu quero, queria falar então a rima não precisa de ser muito técnica Senão vai racionalizar demais né? e, e vai tirar do coração. E acho que é uma, a maneira de persuasão mais poderosa é a emoção. Eu, eu sou um cara muito racional também, mas com o tempo eu tô, eu tô às vezes descendo minha rima da cabeça para o coração. Eu Sim, até é. falo, minha, minha, minha mente me fez filósofo, meu coração me fez poeta. Então balancear a filosofia e a, e a poesia e o sentimento é fundamental também. Caramba, cara, sensacional e bom. Quando você fala isso, eu, os moleques vê caramba, mano. Eu vou seguir esse papo aqui do Brasa e eles mal sacam que você tá falando, como você disse naquela outra letra sua. Você também tá falando isso para você mesmo e você Com mesmo certeza. tá colocando isso como no norte, né, ou sul <risos> para você seguir uhum. e chegar. Com certeza. E, e quem antes de eu abrir, eu vou começar a Pergunta, fazer umas perguntas pra você que o pessoal tá fazendo aqui. Certo. Só pra fechar o assunto, quem para você no Brasil são os mestres em tirar a parada daqui, tirar a parada daqui, e colocar, transformar no rap, falar tipo, mano, é isso. No, no coração, nossa, o Racionais é <risos> o Racionais é intocável, né? Porque o Racionais faz exatamente, a técnica deles era... É, até naquela época nem tinha técnica, mas o poder de tocar o coração em cada frase que o caminho da felicidade ainda existe, é uma trilha estreita e meia selva triste. Para tudo na vida tem uma frase do Racionais. Velho. Toda situação é que eu passo na vida eu tô triste, eu tô feliz, eu tô na depressão. Pô, agora eu entendo o que o Brau falou, sozinho eu sou agora, meu inimigo íntimo. Assim, tem muita verdade ali, muito sentimento. E as pessoas, as pessoas não querem que você seja foda. As pessoas querem que você seja sincero. O artista, elas vão gostar de você se você for sincero, verdadeiro. Não se você for foda. Quanto mais foda você quer, pra, querer parecer ser, menos as pessoas vão gostar. Ainda mais no Brasil. Ninguém gosta de demonstração de eu sou mais foda. É, foda, então você vai ver. <risos> Tem que ser verdadeiro. quando você é verdadeiro, você se conecta, a pessoa cria empatia, se conecta. E o Racionais, para mim, é o mestre nisso, mano. Para tudo na vida tem uma frase do Racionais, né? É realmente uma Bíblia. Recorre a eles que você vai achar uma frase, um, um versículo, que vai traduzir é... um sentimento. Sim, real, real. É, para... é cheio de versículos mesmo. Toda... Para tudo na vida tem uma frase do Racionais, os raps é. do Kamal tem muitas, muitas colagens, muitos scratch do Racionais. É, é muito fome. É porque ele resume, às vezes, em uma frase o que você quis dizer no seu rap inteiro. Eu tenho um monte de rap que eu fiz o um rap, e aí de repente eu termino. Nossa, é que nem aquela frase do Racionais. Bum. Aí eu falei, caralho, eu precisei de cinco minutos <risos> para falar isso. <risos> é, pode crer. O rap, o rap, ele tem. Ele exige essa habilidade meio do Twitter, né, cara, de você. Resum... É, falar o máximo de coisas no mínimo de linhas, né, cara? É. E tá aí outra coisa que eu aprendi que é importante na escrita: a jogar fora. Pô, eu acho que isso, isso é tão importante quanto criar é você tirar. Tem um, tem um parceiro maestro meu que me ensinou a, a frase que ele fala: escreva com vinho, revise com café. É. <risos> Então, mano, uma coisa Assim, na hora que você for escrever Não fica preso se a frase é ruim Se não é, não sei, escreve, escreve, escreve Escreve escreve o quanto vier Na sua mente, amanhã essa frase se achou ruim hoje, pode ser boa Ou amanhã você pode melhorar ela Mas vai escrevendo o que você sentiu O que você vomitou Ali na página, escreve, escreve, escreve, escreve Tudo, mano, tudo que vier ali Depois, vem o trabalho Com o café, né quando você escreve embriagado, não que eu beba, mas uma metáfora de, de você ter que estar na loucura, embriagado de inspiração nessa hora e jogar tudo para fora. Aí depois você tem que cortar e, e tentar sintetizar. Por exemplo, tem três, quatro rimas que eu estou falando a mesma coisa. Eu vejo, pô, essas três, quatro rimas eu estou falando a mesma coisa. Para que, que eu vou deixar as três, quatro? Deixa uma. Qual que está melhor? Essa? Nossa, mas você vai jogar fora afora essa, assim, vou, no, já não pego mais amor por linha. Joga, usa em outra música qualquer hora, mas aqui nessa música eu já resolvi o papo com essa frase, então pronto. Então você pode ter certeza que para cada 10 é, rimas minha eu joguei umas 40 fora. E <risos> isso é um bagulho é. que, por isso que a galera falou, o oh, Braza não desperdiça nenhuma rima, como é que você faz? Eu falei, mano, eu escrevo, escrevo tudo, depois eu pego só as melhores, e o resto eu joguei fora. E essas que eu joguei fora, eu vejo em muito rap de muita gente, a galera deixa. Um amigo meu falou pra mim: ô, oh, eu vejo muita gente que escreve bem igual você, mas parece que eles se perdem num assunto uma hora. eu falei, mano, porque eles esqueceram de jogar fora, ó, a música tem cinco minutos, ela foi te cansando, porque aqui o cara foi falando a mesma coisa, a mesma coisa, aí pronto, você perdeu a atenção, te cansou. Então, mano, uma coisa que eu aprendi, eu era assim, quando eu começava a escrever, eu queria ser o Racionais, fazer letra de 10 minutos. A galera tinha sono quando eu cantava minhas músicas. <risos> com o tempo eu aprendi a, a magia de jogar as coisas fora. E isso, mano, é um negócio que ajuda na hora de compor, velho. Você saber, mas com o tempo você vai tendo discernimento o que você é, pode jogar fora o que não pode. Até pergunta para um amigo, porque às vezes você se perdeu escrevendo e às vezes você quer jogar fora uma puta frase boa. E o cara fala, não, mano, você é louco, essa você não pode jogar fora, essa é a melhor, é mesmo? É. Então, beleza, então vou jogar as outras. Até esse, esse poema que eu lancei agora sobre o coronavírus tem quatro minutos. Ele tinha seis, a primeira vez que eu recitei. Aí eu falei, nossa, seis é muita coisa. Tem que jogar fora. Aí ficou quatro, eu ainda mandei para parceiro meu e falou, vê o que você acha, mas acho que dá para cortar, dá para deixar três minutos ainda. Aí meu parceiro ouviu e falou, mano, não joga nada fora, por favor. É sério, não, prendeu minha atenção, é isso, eu, beleza. Então de seis virou quatro, eu queria diminuir mais, mas se ele achou que resolveu, tá bom, vamos... Vamos postar quatro, então. <risos> Porra, mano. Da hora, cara. Inclusive, o último vídeo do meu Insta chama Escreva Sem -se Dó e Edite Sem Piedade. Que tem tudo Carai, que, que... Você falou. <risos> que conexão. Edite Sem Piedade, é isso. É, isso. É. é isso. Quem falou essa frase pra mim foi o Marech. Ele falou, não, Escreva Sem -se Dó e Edite Sem Piedade. Fala, é... É, é. foda. Editar é importante. Edita. Oi? Editar é importante, né? Editar é importante. É, salvei uma pergunta aqui do Alexander e o Robozinho falando aqui. O que vocês acham da relação rap, sucesso e ostentação? Eu acho que o rap e sucesso é muito bom, né? Que o rap de antigamente não tinha esse alcance, não tinha esse sucesso. Então é muito bom se hoje a gente pode viver de rap. É, então que bom que o rap hoje chegou nesse, nesse nível de, de dar voz a muitas pessoas que antes não tinham e não só dar voz, mas também dar poder econômico, porque na nossa sociedade com certeza o, o poder econômico é, abre portas e, e é, é também um tipo de progresso. O meu medo com a ostentação, e aí é a minha crítica, e eu, eu, eu acho até delicado eu fazer essa crítica, porque muita gente fala, é fácil para você fazer essa crítica, você teve tudo na vida, e pode ser que, que sim, a crítica parte do meu ponto de vista de privilegiado. Mas eu sempre vi o rap como algo que questionou o sistema, foi contra o sistema. E a ostentação é justamente o que o sistema quer. É prender você nessa ilusão de que você venceu na vida se você tem aquele tênis, é, se você tem aquela corrente. E isso não é o progresso. O progresso é o, é o tanto de conhecimento que você tem. A escola de qualidade, acesso à escola, hospital de qualidade. Você tem... É, você é rico em generosidade, em compaixão, em conhecimento, em sei lá. Então, o sucesso medido pelo, pelos bens de consumo é o sucesso que a sociedade quer que você acredite. Aí, acreditando nisso, você trabalha, consome, a economia e essa, roda, e essa máquina roda. E aí, é, inconscientemente ou diretamente, você influencia... Milhares de pessoas que estão te escutando, eu pensaria igual. Essas pessoas falam, quero ser igual ele. Mas para ser igual ele, eu preciso ter aquela corrente. Eu preciso ter aquele tênis, né? E aí, milhares de pessoas vão estar vão tá frustradas. Porque quem chega no topo da cadeia do consumo, infelizmente, são poucas pessoas. O resto não vai alcançar aquilo. E é, a sociedade é assim. E é, então, aqueles 90% que não alcançaram vão ficar frustrados. Vão fazer o quê para ter aquele tênis? Vão achar que não venceram na vida? Então, minha crítica com o rap e ostentação é isso, o rap sempre foi a, é, sempre foi a, a crítica do sistema. E, e a ostentação, a gente acaba entrando em tudo que o sistema quer, na alienação do jovem da periferia, sabe? Então, eu, tenho, tenho, eu entendo... MCs que vieram de baixo e que hoje falam, vem-se na vida e quero a Corrida de Ouro, quero o Porsche. Eu entendo de onde vem aquilo, mas eu discordo. Uhum. Mas, mas respeito. Respeito porque entendo da, da onde vem. Mas eu acho meio nocivo essa, essa mensagem de ostentação no rap. O que, que você acha? Eu concordo também sobre a sobre os danos da, do pensamento de relação, em relação à ostentação, né? E eu acho que o dilema, de, dilema simplicidade e ostentação é, eles é confundido com pobreza e riqueza, né? Então, eu também entendo rappers pobres, rappers negros quando tenho o poder, fala porra agora eu vou vomitar tudo que eu sempre quis falar e tudo que não me deixaram falar não me deixaram ter e é justamente isso que também alimenta a máquina que fala na sua música João e tem um vídeo muito louco do do é, de um rapper é, lá do, do Vale um cara negro bem negro de Cavanhaque do Vale esqueci o nome desse cara mano foda que é da que é e tal que ele o ele negro máquina o Diego Marques e ele falou: Mano, vocês têm que parar. Você, você chegou a ver esse vídeo? Não. Ele falou para os caras: Mano, vocês têm que parar de ficar dando essas ideias de ostentação para molecada, que molecada não sabe de onde vem, já quer ir roubar demais. Mano, ele falou assim: Ó, não, vocês não têm que não querer ser rico, tem que querer ser rico, mas tem que ensinar como é que trabalha, como é que De onde vem o dinheiro, é, como multiplica e não é, mostrar o resultado assim como se viesse do nada. Eu falei, caraca, ah, mano, é isso que eu penso, tá ligado? Tipo, Pode crer. Eu, eu, eu alimentar a cultura como eu faço com esse projeto, assim como eu tenho a intenção de ganhar milhões, se eu puder, com esse projeto, mas não para eu comprar um carrão, também não quer dizer que eu não vá comprar, mas eu posso fazer um estúdio para a molecada gravar, eu, eu, eu, eu gravare, posso... posso, não, o, MC posso o é tempo. um exemplo dessa, desse dinheiro né, que ele ganhou e reusou no empreendedorismo, empoderando outros negros, Outro, né? conseguindo trabalho e espaço pro rap com esse dinheiro, que é fundamental. É. É... Mas a ostentação e, e o todo o rap, agora tá um pouco cansativo, todo o rap trap, que escuta é a minha Lamborghini, o meu Porsche e as mina que é sentar então isso, aqui, isso aí tá poluindo um pouco, velho a cabeça da molecada, porque eu vejo muitas dessas molecadas que glorificam a a arma, a fazer apologia à putaria e ao consumo, e não sabem quem é um Renan Inquérito, um Gog, eu falo, não, então, a referência tá rasa da molecada, sabe, muitas vezes. Muita gente com talento, muita gente com acesso à técnica que a gente não tinha na época, a informação, uhum. mas se perdendo um pouco no, nas ideias, eu acho. Pode crer, é, eu concordo ó Só fazendo uma, uma, um parêntese Nada a ver, se a bateria Acabar, eu vou entrar na live Com esse aqui a gente fazer as considerações finais Usar a bateria Como, tá como termômetro de que chegou a hora de finalizar Mas daí eu vou acionar Esse aqui para você fazer As considerações finais só Pra te avisar e avisar a galera aí Que tá online aí, beleza? Certo Ó, vou, outra pergunta Aqui da galera interessante Seguinte é... Carlos Gastronomia Brasa, fui aluno da sua mãe no AMB Cara, como você não virou confeiteiro E foi pro ramo da música, ele pergunta Então, foi justamente Que minha mãe cozinha tão bem Que aí eu não precisava cozinhar Sou ruim na cozinha, sou fraco Só que ela me transformou Num, num viciado em doce Você é louco, eu como chocolate Pra caralho Todo dia, ainda mais nessa quarentena mano Preciso maneirar Comendo demais, mano. Pô, né? Pô, da hora, mano. Você até fala aqui na música mãe lá, do cheiro de bolo, de comida caseira. É, né? o bolo caseiro, chefe de cozinha preferida. É. Pô. Pô, da hora. E você falou referências aí como Gog, né? Eu gosto. Eu gosto muito de aliteração. né? Aí tem. E você falou do inquérito também, por exemplo, o inquérito tem Mr. M. E tem... M. Você consegue cada coisa, né? Tem a, o MC Ralph também com a Menestral MC. Só palavra com M. Tem uma do Projota também, certo? foco -fo é Fortifé com Elf, acho, né Isso, exatamente. E, assim, para mim, a campeã ainda é a do GOG, né? Brasil ah, campeé, né Essa foi muito foda não que as outras não sejam mas Brasil com o Brasil com o Pedro tem essa coisa que a gente tava falando do que a ah, ele ele gasta na técnica mas a história é mais profunda que a técnica então você tá é... e você leva um tempo para sacar o que ele tá fazendo porque você tá tão hidrado é... na história que você não repara que ali tem uma é sequência é de técnica foda. e ela ela é a mais porque ela é o pai Dessas, dessas músicas Ele foi o primeiro Então tem sempre a questão é. revolucionária Como o Planet Head falando de maconha Era muito revolucionário 20 anos depois os cara Maconha, maconha Tá bom, o Planet Hemp já fez isso Vamos mudar o trocar o disco Tipo assim, entendeu? Então acho que o, o pai da coisa O inventor do, do bagulho Sempre tem o, o primeiro lugar Na prateleira Sim, pode crer Pô, da hora quando, é, quando você faz um desafio, né? você tem o desafio da velocidade, uh, você tem o desafio que você começa contando uma história e ela é, fica ao contrário. Né? E você tem o desafio também que você pega o abecedário inteiro, praticamente, e faz a literação. Sim. Tem o do palíndromo também. Que foi difícil, sempre foi o mais difícil. Fábio, fala para mim, fala é, o processo criativo desses desafios, né? do palíndromo. Palíndromo, para quem não sabe, se eu não tô enganado, é quando a palavra ao contrário vira outra palavra. Não, é a mesma coisa, por exemplo, arara, você ler da esquerda para a direita e vice-versa, é a mesma coisa, arara. Não, e dá para escrever frases palíndromos também então são ah, tem frases que são a mesma coisa indo pode e voltando crer no, kayak, no desodorante caiaque <risos> você inverte o caiaque também Hã? Ah, tipo o desodorante caiaque é o perfume que tem o contrário é caiaque também é isso isso são é ah, e como e como foi criar um rap de palíndromos Cara, isso aí, rachei minha cabeça, meus neurônios fritando, queimando, em cinco dias eu terminei, mas as pessoas, nossa, só cinco dias, mas eu só fiz isso durante cinco dias, se eu não terminasse no quinto dia, eu ia ter um AVC, eu já estava lendo tudo ao contrário, eu estava, meu, preciso terminar logo isso, que eu estou enlouquecendo, era meio que uma obs obsessão, tava que é estava é me matando. É, geral nesses períodos quando você vai criar uma coisa muito específica né porque criar um rap só de palíndromos é muito específico você você entra num processo meio de é, obsessão é muito obsessão demais é como um quebra cabeça seu se enquanto você não colocar a última peça você não descansa cara esse do palíndromo eu tava assim que eu não dormia direito, dormia com o computador do lado, acordava, não comia, eu comia com o computador, e aquilo tava fritando minha, minha cabeça, mas era uma obsessão de terminar a rima, né, velho? Mas é muito é. louco, e quando você ama o que você faz, essa obsessão você nem vê, né? Quando você vê, passou quatro dias que você só fez, só fez rima. Então, é, eu acho que uma das coisas para quem... Pra quem quer fazer rima, o rap é isso, você tem que amar o que você faz a ponto de a vontade de se preparar ser maior do que a vontade de, de ficar famoso, sabe? A vontade de ser bom naquilo que você faz é, é maior do que a de ganhar o view depois. É porque aquele momento, enquanto eu tô escrevendo, enquanto eu tô rimando, aquele momento bastou, o resto, sabe? O resto é consequência. Naquele uhum. momento, me pôs no agora, de um jeito. Tipo, já, já não estou preocupado com o passado nem com o futuro. Ali eu tô tão no agora, tão imerso no que eu estou fazendo que, que já bastou, entendeu? Então, acho que se a, se a rima te traz esse, isso, aquilo que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir, <risos> que nem eu digo no chamado. Então, é, vai para cima, Comigo é isso, quando eu escrevo, é, eu entro nesse transe. Pô, mas a gente não percebe, mas quem percebe são as namoradas, mães, amigos, né? É, exatamente, <risos> exatamente. Minha mãe, minha mãe falava, filho, você está ficando louco, guarda esse computador, come direito. É. E aí eu, mãe, vê se tá bom. Aí eu recitei para minha mãe, ela não entendi nada, eu falei, não acredito, estou há três dias fazendo isso e não dá para entender. É. Pode creio, mano. Massa. O Mago da Rima aqui, ele mandou aqui. Socorro, me subir no ônibus em Marrocos, né? É, é um, uma frase inteira em palíndromo. Na hora. O Minotauro falou aqui. Você é uma lenda do rap, é, Brasa. Ele mandou pô, aqui. Bom, é nóis. E, pô, é massa, <risos> mano. Satisfação trocar ideia com, com essa lenda viva, Flávio Braza. Que que tem que nada, aí... eu tô aprendendo. Então, e, e eu, eu me impressiono, cara você, você é um cara que me põe impressão Porque eu vejo artista de rap Que faz raps por semana assim Aí eu, eu escuto e eu falo Bom, não é esse o rap que eu faria por semana Então tô suave em fazer pouco rap Como eu sempre faço Mas aí você chegou, cara, fazendo muito disco Gravando muito single, muito clipe Com muita qualidade musical E, e, e técnica aí, é tipo... Acho isso louvável, tá ligado? Acho isso louvável, não é fácil fazer o que você faz assim. Eu tenho o seu trabalho como uma referência, tá ligado? Da Sempre hora. uso ele em aulas e você sabe se vê lá, né? <risos> Sou muito é bom o seu trabalho. E estou bastante satisfeito aqui, bastante feliz aqui, realizado de fazer essa troca de ideia aqui com você. Não, é uma honra. É... Inclusive esses raps mais técnicos, esses desafios de rima, eu quis até separar eles das músicas, sabe? Eu fiz com... era um quadro, desafio de rima. Para mostrar que ali é, é mais um jeito de eu é, de flagrar uma técnica do que uma, uma música em si. Porque a música também... Requer é, é ritmo e melodia. E isso aí, quando você foca muito na técnica, às vezes você abdica. Então, eu falei, não, isso aqui são desafios de rima, mas coisas que são didáticas, que não vai tocar na pista, mas às vezes você vai usar, sei lá, numa aula. Ou, então, assim como ouvir Brasil com P abriu a porta da minha mente para milhares de novas possibilidades, quando eu tento fazer essas coisas é isso. Também tentar abrir possibilidades para quem para quem me vê desafios novos de rima nessas questões, né? Que é diferente da composição. A composição Sim. a gente de uma música a gente fica um parceiro um maestro meu também falou isso aqui é o tripé é a letra é a melodia e é o ritmo. No caso do rap o ritmo é a batida e o flow e você tem que unir esse tripé é, uma letra uma música muito foda normalmente é bom nos três melodia ritmo e e letra o, o rap sempre foi mais ritmo e poesia né? menos Sim. melodia mas agora tá cada vez mais a melodia também entrando no rap né tá cada Acho vez mais né tá. Pode crer. tanto nos instrumentos quanto na no vocal né é com é. certeza Inclusive, você às vezes se arrisca a fazer uma parada mais melódica no meio da, da rima, né? Então, é uma coisa que eu fui tomando coragem com o tempo, porque eu toco o cavaquinho, então o fato de eu tocar o um instrumento de harmonia, é, desde moleque, é, me faz ter uma mínima noção de como cantar. Eu não sou um cantor, mas pelo menos eu... eu... Eu não saio do tom, porque eu bato ali um Fá maior, eu sei que ali eu tô no Fá maior, eu tenho que seguir para tal lado. Então, assim, é, essa, essa mínima noção musical que tocar um cavaquinho me deu, é, foi me encorajando, porque eu canto nas rodas de samba e fui querendo cantar mais no rap aos poucos. Outra coisa que me encorajou é porque no rap poucas pessoas cantam bem mesmo. Eu falo, ah, mano, Sim. não precisa ser um exímio cantor. O próprio Chico Buarque não era um exímio cantor. Acho que se eu seguir no tom e passar a mensagem, eu posso explorar mais melodias. Mas quando eu vejo que são melodias mais é, complexas, aí eu falo, não, aqui eu preciso de um profissional do bagulho. Então eu vou atrás de alguém para resolver aquele refrão do jeito que eu, não, que eu não resolveria. Não vai ficar mais bonito. Então saber a hora de, de sair também, não, aqui... Acho que outra pessoa ficaria melhor cantando. Acho que aí é, é não ter a vaidade também. Né? Sim, pode crer. É, é, eu, eu também uso essa referência, tipo, ah, pô, se o Chico Buarque, que não era um grande cantor, mas é um grande escritor, se propôs a fazer, tem algumas coisas que dá pra gente propor a fazer. E não tem problema E também assim a gente dá uma minimizada Nessa parada de perfeccionista né De, de sempre querer fazer as Perfeitas O que de uma certa forma Distancia também a gente do público Acho que quando você é, do, mesmo, do mesmo jeito que você falou de jogar A música fora, quando você joga ela no mundo também tipo, ah, Não é bem o que eu queria, mas eu vou jogar no mundo Acho que você abre a sua mente Para criar coisas novas E também se abre a oportunidade Do público ver que você tem a sua construção e você não chegou desse jeito, você foi se, se moldando ao longo do tempo. Eu acho que isso mudou bem massa. É, o as, as pessoas querem verdade, né como eu falei. Então, ainda mais no Brasil, a gente às vezes quer fazer um clipe foda e não vai pra frente, aí pega o celular e filma recitando um bagulho, o um bagulho estoura. E, os próprios funkeiros, tem vários funk que parece que o cara gravou dentro do banheiro no WhatsApp, mas... Mas ali tem uma verdade que faz o um negócio ir pra frente. Então, Sim. hoje em dia, a gente tá nessa, nessa era onde essa, essa verdade muitas vezes ganha o jogo. Não precisa enfeitar muito, não. Pode crer. É, eu eu penso, penso bastante nisso aí. é A elaboração de resgatar a simplicidade, né? É, com oh. certeza. Da hora. E... que eu já eu ia fazer uma pergunta sobre seus, sobre a questão de como você gasta uma habilidade um desafio mas já acabou respondendo eu entendi assim que é como se fosse meio que um, um ensaio um treino aberto você faz um treino ali de habilidades e expõe para é. galera também Pode exatamente mas mas na hora de compor a a letra muita gente fala de onde vem sua inspiração e aí eu falo, mano, a gente nunca sabe de onde a inspiração vai vir. Então a gente tem que estar aberto a ela. Em que sentido? Vivendo experiências novas, conhecendo pessoas novas, lugares novos, escutando músicas novas, lendo livros com ideias novas. E aí, às vezes, numa troca de ideias, pum, a faísca da inspiração vem. Às vezes, numa linha de um livro, pum, ela vem... Às vezes, no, no acorde de uma música, pum, ela vem. E quando ela vem, ela traz aquela bagagem de tudo que você viveu, que achou que nunca ia usar, é, é, vem. Então, era uma música que já estava pronta dentro de você, mas estava só esperando esse gatilho para pum, pum, pum, vir. Então, acho que. E eu tenho até uma frase que eu falo: Todo dia a inspiração me brinda. E a melhor rima que eu já fiz é aquela que eu não fiz ainda. <risos> Ah, bem, bem, bem sacado, hein? Bem voado. É gostei. sempre a próxima, eu tô sempre até da próxima rima, a, a, a próxima música vai ser a melhor que eu já fiz, então onde é que ela tá, onde é que ela mora, aquela fome de abrir um livro e ouvir uma música e conhecer uma pessoa que vai me ajudar a achar essa rima. Oh, mano, da hora, é uma, eterna, é uma eterna busca, né? É, é uma eterna busca. E... Para encerrar com chave de ouro, vou pedir para você deixar, considerando que o rap é uma, é uma eterna busca, você sempre quer buscar a melhor rima, o melhor texto, absorver as influências, independente do, do hype, do like, do Nike, é, a gente sempre quer buscar o melhor, buscar aquele estado de consciência que você se conecta para escrever. Que dica você daria é, tem uma par de molecada, acho que deve estar que tá mandando, piscando para eu mandar mostrar as coisas para você e sei que não vai dar conta de mostrar tudo. Que dica você dá para quem está começando, né? Você sabe por quantas fases a gente passa, por quantos <risos> altos a gente passa e o hype passa. Para quem Sim. quer continuar isso e o tempo passar e continuar, pô, eu sou isso que eu sou. É isso que eu quero, independente da fase, independente do ouvinte. É, eu sou isso. Que dica você, tá, você dá para quem trilha essa jornada que não tem fim? Está começando. Pô, da hora. Boa pergunta. Primeiro, só dar um salve aí no MC Charles, da hora que eu vi aqui. Campeão nacional, moleque brabo, que tá está vendo nós. E eu acho que essa, essa dica que eu dou é, primeiro, você tem que amar muito o que você faz, mano. Porque a única certeza que você vai ter quando você escolhe viver de uma jornada é que você vai tropeçar muito, você vai errar muito. É, mas você vai continuar seguindo em frente e ela vai valer a pena. Porque a cada instante que você estiver fazendo aquilo que você ama, você vai é, saber no fundo do seu coração que aquilo va valeu a pena. É o orgasmo da alma, é as, é as, eu digo que é o cansaço do corpo, a fadiga do corpo, mas o cansaço da alma, olheiras, delatos, sonhadores, então, é, primeiro, amar muito o que você faz, porque amando o que você faz, você tem curiosidade de aprender, você aguenta o, o, as derrotas quando elas vierem, né? porque quem tem um porquê, pode aguentar qualquer como, e eu até falo, um brinde para minhas derrotas, graças a elas que eu enchi o meu bloco de notas, então, é, eu acho que você tem que botar a, a arte, a poesia acima dos views, acima da sua vaidade, porque o dia que você tiver menos viu ou o dia que alguém não te reconhecer mais na rua, fazer o que você faz vai te bastar, porque você ama o que você faz. Eu vi até o Quincy Jones falando num no, no documentário que falou Como é que você lida com o seu ego, o artista, seu ego grande Aí ele falou, com certeza o artista tem que ter uma confiança muito grande E, e saber que é bom naquilo que você faz, acho que esse, essa vaidade do artista é necessária Mas eu, eu fico tanto tempo fazendo música e pensando na música Que eu não tenho tempo de pensar no meu ego <risos> Quem está em mim? Não, não, então é isso. Eu acho que é isso, é buscar, buscar, ser o melhor do que você faz sempre, né, eu até falo num, num som que eu vou lançar ainda, vai Brasa, segue em frente sem olhar para trás, afinal você quer ser famoso ou melhor do que você faz? Tô falando, será que vale a pena lutar pelos ideais? Sai, segue em frente, é... É, eu, cada dia eu quero ser melhor naquilo que eu faço eu não quero ser o mais famoso eu não quero ser o mais viu Cada dia eu quero ser o melhor naquilo que eu faço Porque eu sendo melhor naquilo que eu faço Eu, eu vou estar tá feliz comigo mesmo A chance de eu impactar mais pessoas Vai ser maior A chance dessa música e da minha arte Ser menos passageira É maior E eu sempre tento significar isso Pensando no meu vô pô, Meu vô vivia de poesia é, é... Vivia, não, né? Ele fazia poesia, mas nunca ganhou dinheiro com isso. O esforço que ele tinha, a falta de vaidade que meu vô tinha, ninguém sabia que ele era poeta, só quando ele morreu e saiu no jornal. Pô, o seu Ronaldo era poeta. Então eu vejo meu vô como um exemplo de um cara que era a poesia em pessoa, sabe? É, e não se contentar com a mediocridade acho que é o último, último conselho. Porque a gente vê muita coisa ruim, fala, ah, eu consigo fazer melhor, mas não se inspire no ruim, mano. Se inspire nos caras que é melhor. Ande com as pessoas que são melhor que você, porque aí a sua, a sua barra vai estar tá tão alta. Então, eu, quando eu penso no meu avô, no meu tio-avô, eu falo, mano, olha o que os caras faziam, eu nunca vou chegar perto deles. Mas se eu conseguir um décimo do que eles fizeram pela poesia, eu já estou feliz. Então, acho que eu estou sempre buscando evoluir, ler livro, aprender, estudar, essa fome nunca pode morrer, a gente não pode contentar é, com a mediocridade, eu acho que eu vejo muitas pessoas rimando por rimar, falando coisas que falam, mano, o cara não pensou para falar isso, não, você tem, tem que querer mais, velho, do que isso, sabe, pra poesia sair, sair boa, você tem, tem que pensar na, na arte... Pela arte, pensar em ser o melhor no que você faz e amar muito o que você faz. É, o, resto, o resto vai, vai vindo. E, e nessa jornada, é, eu, eu, eu até falei, pô é, a música talvez não tenha me dado tudo o que eu quis ainda, mas ela me deu o poder de sonhar. E tem algo mais poderoso do que ter algo pelo que sonhar. E o tanto de memórias que eu colecionei, momentos que eu vivi por causa da música Portas que ela me abriu, o quanto o rap me fez evoluir A conexão que o rap fez eu ter com pessoas e lugares que eu nunca teria O acesso a essas ideias, a essas pessoas, esses lugares Mano, isso não tem view que pague, não tem dinheiro que pague Então é, um dia essa molecada que tá batalhando hoje Pode até estar famosa amanhã, mas eles vão olhar para trás e falar nossa, aquele momento nas batalhas foi o momento mais feliz da minha vida. <risos> quando eu não é, tinha o hype, quando eu não tinha nada. Mas que mágico que foi aquilo que o rap trouxe para mim, que o freestyle trouxe, essa, essa troca, né? essa energia. Acho que é isso. Mano. É igual o filme do Big, né? que ele fala bem o que o Paca me falou. A melhor parte é o começo. É. Pior que é, bro. É quando você tem o sonho. Quando você tem o sonho, depois que ele se materializa, é outra parada. É outra parada. Bota o fé. Mano, satisfação. É... Eu vou depois, eu vou te mandar um áudio no, no WhatsApp. Eu sempre faço uma última pergunta nos bastidores. E pessoal... <risos> Fechou. Ali no, se inscreve ali no, ali no perfil, no, na bio do perfil ali Eu mando uma resenha pro artista e para a galera que se inscreve lá. O que eu aprendi de novo nessa ideia aí, o que me chamou a atenção, e respondo essa última questão aqui que, eu vou, que eu vou perguntar para você em off do Pedro Tunes, de quanto tempo você demora para escrever uma música, uma poema, e a gente se fala lá. Fechou. É nóis. Eu só, só terminando respondendo uma última pergunta que eu achei muito boa, ó. Já é. se arrependeu de alguma rima que você fez? Várias. <risos> Várias, Nossa. inclusive no Desimpedido, no desimpedido fiz rimas homofóbicas, nas batalhas de rap, já fiz rima machista. É, mas o importante é que a gente evolui, né, cara? E o rap ele nos dá essa chance, porque o rap a gente... É, tá sempre sendo confrontado com ideias diferentes, é um ambiente democrático na roda de rap você você convive com pessoas diferentes, você aprende ideias diferentes e com o tempo eu vou me desconstruindo, mas é inevitável se você escreve uma rima hoje, daqui a um ano grande chance de você olhar e falar nah, já não penso mais assim porque a gente vai mudando acontece, é acontece Pode crer. você já até você falou sobre isso publicamente né já falei, já falei sobre isso. Até uma maneira de as pessoas não terem medo de, de se arrepender, não. É, vai acontecer. É inevitável. Mas o bom é que você. Depois que acontecer também você evolui muito. <risos> você, eu vi que você viu essa pergunta aí é ótima. Tem mais alguma aí que você viu, que eu não vi, que você gostaria de responder da galera? Essa aí, não, acho que essa aí eu achei boa, porque no processo de escrever é, não é que quando você vai lançar a música, ela vai estar tá perfeitinha, é aquilo perfeito. Não é, é, um, é uma troca. Metade é, da, da música é o que você pensa que ela é, e a outra metade é o que o público vai pensar. Então é uma é. construção de identidade que você só vai saber quando você lançar as coisas. Até a minha construção de identidade de poeta Porque eu falo, não, poeta é meu avô Eu faço umas rimas, não é poesia E de repente comecei a lançar os negócios Brasa, lança mais poesia Quando eu vi, essa troca do público me transformou em poeta Então, e essa troca do público Apontou meus erros também Tá falando merda, não, tô nada Pô, tô mesmo, pode crer, tô, verdade Então, tipo Essa troca, essa identidade Que o artista constrói, ou até a identidade Da música, é uma É uma mão de... de né? de duas vias. Então, para vocês entenderem isso, a música não vai sair perfeita. Muitas vezes vai lançar, pode se arrepender, mas faz parte do processo de evolução. Pô, eu errei naquela música, agora eu posso acertar mais nessa. Quanto mais você erra, maior a chance de você acertar na próxima. Eu digo que com o meu tempo de caminhada e o tanto de música que eu já lancei, é... Eu, eu já sei o caminho de como errar menos. Eu ainda não sei como acertar, porque ninguém sabe como acertar. É uma, a música não é 2 mais 2 é 4. Mas hum. eu sei como eu posso errar menos e ainda ah. assim erro pra caramba. <risos> pode crer. É. E até o que a gente está conversando aqui pode virar, se virar contra nós, né? <risos> com certeza. Com certeza, sempre. Ó, <risos> oh, Eu tô vendo que você, você está animado, eu estou animado, não quero roubar seu tempo, mas me surgiu uma pergunta que eu escrevi para a gente falar no começo e acabei esquecendo. Posso fazer? Lógico, lógico. Cara, eu não sei, acho que muita gente não sabe. Qual é, o que é a poesia concreta? Porque o seu avô é um poeta da poesia concreta, certo? É. O que é a poesia concreta em relação à poesia em geral? Cara, a poesia concreta é muito difícil de explicar, mas ela é uma poesia é, muito visual e ela é uma poesia que rompeu com a forma. Então, a grande revolução da poesia concreta é que ela rompeu com a forma. Não tinha uma forma de soneto, de rima, ela rompeu com, com a rima. As formas da poesia concreta são, são totalmente disruptivas, visuais. É, é uma maneira. Inclusive, eu descobri o que é palíndromo causa de uma poesia concreta do Augusto, que chama Rever. É, então muitas coisas que eu é, Paronomasias Eu descobri em poesias concretas Que eles pegam a palavra Além da palavra e tentam transformar é, Parece Muitas das poesias concretas parecem um design Gráfico ah, é, Mas sabe. antes de O conceito de design isso, são, é, meu, meu avô fazia Poesia sem palavras No, no fim da vida ele só estava fazendo poesia sem palavras Eu falei Por que você não põe palavras? Eu abdiquei das palavras, pois já não confio mais nelas. Então, ele chegou num nível de sintetização da ideia. Uhum. Que Por exemplo, tem uma poesia do meu vô, catapérolas. E aí são fotinhos desenhadas de uma mulher com, com pontinhos pretos, que são as pérolas no braço aqui, e, né, as joias. E de repente esses pontinhos pretos vão aumentando, aumentando. Em três desenhos, aí no fim ela está cheia de pontinho preto. Como se fosse uma doença da vaidade, pronto. Não muito tem caramba. soneto, não tem nada, não tem palavra. É... é muito louco, a poesia concreta é muito disruptiva. Assim. Nossa, ela abriu que... uma porta. Eu não, não faço, nem me arrisco, mas a poesia concreta, apesar de, de não ter rima muitas vezes, ela me abriu muitas possibilidades de pensar na na palavra e na poesia para além da rima porque se porque eu vou pensar numa palavra eu não vou pensar só na rima quais outros milhares de significados que a palavra tem com, com o que que ela faz a literação o paronomásia quantos sentidos a palavra tem é, como que eu posso usar ela em diferentes contextos formas a poesia concreta me trouxe esse olhar sabe hum, entendi Agora eu estou enxergando aqui a, a referência, então, dos seus desafios, por exemplo. Exatamente, é isso. Desafios tem um, um, um pé na poesia concreta. Poxa, interessantíssimo. A gente estava, quando a gente estava marcando esse bate-papo, eu lembro que a gente falou, pô, isso aqui era para a gente fazer pessoalmente, né? faz tempo a gente estava trocando ideia, mas, pô, demorou, vamos fazer. De repente a gente marca, um, quando isso aí passar, a gente se tromba, e faz um consultor um de rima falando sobre essas referências da poesia concreta. Da hora! Posso até trazer uns poemas aí que eu tenho aqui, do meu avô. Aí a gente Putz, debate. Animal, cara, animal. Não podia, não podia terminar melhor. Na né? <risos> hora, temos que marcar ao vivo. Temos que próxima. Marcar ao... Demorou. Demorou, vamos marcar então. Pô, mano, satisfação. É... Eu tenho. Você, Marcelo Gugu, várias pessoas que eu conversei aqui Até agora, todos eu tenho uma coisa em comum Que são pessoas que eu, sem conhecer Parecia que eu conhecia, tá ligado? Assim, tipo, <risos> a primeira vez que eu contei E a última aqui foi Não teve muita, muita novidade, assim Uma coisa, nossa, parece que eu conheço a pessoa E fico, tô feliz mesmo, cara De trocar essa ideia aí com você, mano Da hora, a satisfação minha Eu sou seu fã já vi você rimando. Sempre te achei avançado demais. Fico feliz aí com esse bate-papo. E também tive essa sensação. Quando eu te trombar ao vivo, já, já vamos ser amigos de miliano, já, porque a conexão <risos> já, já então, é a mais. A mais. A participação aí, se cuida, álcool em gel. E é nóis. É nóis. Valeu, rapaziada. Valeu, Valeu, Daniel. Tamo junto. Abraço. Abraço. É isso aí, rapaziada. Esse foi o bate-papo com o Fábio Brasa. É... Eu vou aqui pegar a pergunta aqui do nosso mano aqui que perguntou enquanto é, quanto, quanto tempo ele leva para compor E depois eu vou compartilhar lá na, na resenha Que eu disponibilizo por e-mail na inscrição do meu, aí Da minha bio Na minha bio tem um link que o pessoal cadastra lá O, o e-mail, o WhatsApp E lá eu mando as resenhas de várias trocas de ideias Que eu faço aqui né? É... Infelizmente, aqui eu não pude fazer todas as perguntas, mas eu tô dando uma olhada aqui. Eu vou anotar algumas aqui e vou tirar alguns prints para fazer mais uma pergunta para ele depois e compartilhar com o geral. Beleza, rapaziada? É, é isso aí. Agradeço. Né? É... Domingo tem mais um Conversos Conversos, certo? O convidado eu falo em breve. Fiquem ligados aí no, na, nos stories, fiquem ligados aí na fiquem ligados aí na, nas postagens comuns aí. Me fugiu o nome, que vocês vão saber o próximo convidado. Tamo junto. É nóis.